Se derramou em elogios ao aos Osório, viu, Vitor? Tá aqui na câmera. É. É. Eu o vi. Ouviu, o... né, Tânia? Eu vi, tá entrando, postou né? a entrevista dele. O César é um quadraço, né? É impressionante. Eu acho que a gente já está no ar, hein? Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Já estamos no ar. Olá, pessoal, bem-vindos é a essa iniciativa da bancada de velha Luz do PT, do Diretório Municipal do PT. Nós estamos aqui com a presença da nossa bancada, eu, Lindbergh Farias, Tainari Paula, Rimon. Nós temos aqui o nosso presidente do Diretório Municipal do PT. Nós temos aqui as presenças ilustres de Jorge Bittar, da Jurema, do Mauro Osório. Pessoal, a gente está chamando essa reunião hoje aqui. É, nós vamos fazer várias coisas, porque a gente quer fazer um mandato, não só o meu mandato, a pancada do PT, para é fazer uma atuação aqui coletiva, com a, a militância, envolvendo as pessoas. envolvendo... O tema de hoje é a situação econômica do Rio de Janeiro. Hoje o prefeito Eduardo Paz veio à Câmara Municipal. Nós tivemos o início das atividades legislativas. E nós o PT estamos produzindo um documento, já está praticamente pronto. Queremos divulgar para todos vocês nesse próximo período. Entrou aqui Mauro Tório, esse que é um dos economistas, né, Jorge Guitarra? É, desculpa o é. atraso aí, gente. Hoje foi <risos> <vai risos> a conta do Luciana Maia. Meu Deus. <risos> Lá, é, e a gente está fazendo um documento, no Sobre a situação do Rio <risos> Fazer o quê, né? Não, o elogio não É um elogio bom é, é, E a gente está fazendo um documento Diagnóstico sobre a situação do Rio Eu não, quero, não vou fazer Que um jogo tão grande Quero passar para o Tiago Que vai passar primeiro para o Mauro Osório Depois para a Jurema depois do o e falamos logo, mas eu queria dizer uma coisa a vocês, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma verdadeira devastação econômica e social, o Rio de Janeiro é o estado que mais perde emprego, em que mais cai a arrecadação, por mais ou uma, uma, uma crise né? estrutural, que vem lá de trás, mas eu quero dizer, e eu estou convencido, que o João Espital está nos ajudando, junto com a Maria Guerreiro, o Eno, que construiu um documento vai ser um documento da bancada que eu não tenho dúvidas em afirmar que essa crise se aprofunda quando eles dão um golpe e reimplantam essas políticas neoliberais aqui no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro sofreu a destruição de empresas da construção civil a destruição de empresas da indústria naval em tudo que é lugar do mundo, né Jorge Vittar você prende, quem fez a corrupção Onde é que os alemães prejudicavam é, a Volkswagen, ThyssenKrupp? Todas as empresas que colaboraram, de certa forma, com o um governo nazista. Mas não é só a, gente tá, a mudança política da Petrobras. Isso aqui é muito importante. É, a Petrobras investia até 2014 23 bilhões. A redução de investimento foi para 10 bilhões o impacto disso no Estado do Rio de Janeiro é gigantesco. A indústria naval, pessoal, não preciso falar para vocês, os empregos que existiam no Rio de Janeiro, os estaleiros, por exemplo, agora a gente está vendo um escândalo, que é a Petrobras anunciar que vai contratar a construção de duas plataformas da Coreia do Sul. Eu falo tudo isso para falar do diagnóstico, uma devastação econômica, essas políticas neoliberais tiveram um impacto gigantesco Aqui no Rio de Janeiro, a destruição da Petrobras, a mudança da política da Petrobras, mas eu acho que a gente tem que apontar saídas. Saídas emergenciais de curto prazo. A bancada do Petro apresentou uma proposta com mínimo de 150, nós temos que defender, até uma voz aí no fundo, nós estamos defendendo uma política de vacinação imediata, mas nós temos que pensar também a médio e longo prazo. Como articular aqui todo um setor ligado à indústria de óleo e gás, ao complexo econômico e industrial da saúde? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós achamos que há um caminho para esse Rio de Janeiro, e esse caminho para o Rio de Janeiro não se resume, infelizmente, ao que o governo Eduardo Pai está apontando, que é ajuste fiscal, mais ajuste fiscal, mais ajuste fiscal. Uma repetição do discurso do Paulo Guedes. Só que, pessoal... Só vai aprofundar a crise do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nesse momento, tem que pensar grande. Isso aqui vai ser um plano Marshall. O Baur não foi aqui no Brasil, mas um plano Marshall, é o plano Marshall, um plano para os americanos. Mas de investimentos públicos na Europa no pós-guerra. Ou New Deal. A gente precisa de investimento público, só vai mais Estado. Então, eu, com prazer, a gente abre essa reunião de hoje. Conversava com comigo, né, que a próxima a gente quer fazer um encontro, que as pessoas participam mais. Né? E passo né, a primeira palavra para o presidente da Unesco, do PT, Tiago, que vai dirigir essa reunião né, para a gente, para a gente sempre fazer uma situação cada vez maior, com a situação da, da bancária municipal, contra o centro de partido. O então, Tiago, você é uma peça fundamental, né, que reunião E passo a palavra para você, porque eu quero fazer a falar. Valeu, Lindbergh. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Então, queria aqui saudar a todas as companheiras e aos companheiros que estão aqui nos assistindo né, nessa live, saudar aqui a nossa bancada de vereadores da cidade do Rio de Janeiro, do PT Carioca, o nosso líder Lindberg Farias, os nossos é, demais companheiros, é, Tainá de Paula e Raymon É uma satisfação muito grande, sabe? estar presidente do PT nesse momento em que tem essa bancada tão combativa, tão preparada para guerrear é, diante dos desafios que a nossa cidade terá pela frente por esses próximos quatro anos. Saudar aqui também esses bravos companheiros que hoje vão aqui a brilhantar esse debate junto com a gente, professor Mário Osório, uma das cabeças que mais é, frescas, vamos dizer assim, com lucidez, e consistência sobre os desafios da nossa cidade, do nosso estado e do país. É muito bom, é importante que a gente do PT esteja em contato, em diálogo constante com figuras como o professor Mário Osório e tantos outros companheiros e companheiras que discutem a sociedade e têm também propostas para a gente poder melhorar a nossa sociedade aqui a cidade do Rio de Janeiro. Saudar a companheira Jurema, brava companheira das lutas dos movimentos populares, sociais, e o companheiro Jorge Bittar, que hoje representa o Rio de Janeiro na Fundação Perseu Abramo, esse grande outro instrumento que ajuda o Partido dos Trabalhadores a pensar a sociedade, pensar o Brasil, e que vai ajudar muito a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro a também é, pensar em relação aos diversos desafios que estão colocados para nós. É, eu, antes de dar o script, queria dizer para a nossa militância e saudando a iniciativa da nossa bancada, que esse é o ritmo do nosso trabalho para esse período. Como eu disse, essa bancada expressa um recondicionamento do PT da cidade do Rio de Janeiro, né? essa revitalização é, da nossa força militante aqui na cidade, então, como o Lindbergh falou, que é o nosso líder da bancada, mas que nós vamos trabalhar com todos esses mandatos que representam tão bem é, a diversidade do que é importante hoje numa representação do parlamento. O Lindbergh já foi senador, foi prefeito, pode contribuir muito em relação é, à fiscalização do executivo, mas também propondo iniciativas no Legislativo, porque enquanto senador foi muito combativo e deputado federal, é, o Raimond já é um decano, um experiente vereador aqui da nossa cidade, do nosso partido, e que sabe perfeitamente a importância da gente manter os vínculos com a sociedade. O nosso papel vai ser ter essa aproximação é, do povo para com o Legislativo. O Legislativo precisa ser, de fato, a casa do povo, e Tainá de Paula, essa mulher que representa a essência do que é ser um cidadão brasileiro, né? é a cara da Tainá, mulher preta, que batalhou e conseguiu o seu espaço com muito esforço é, e que é uma profissional experiente na área da arquitetura que vai ajudar, inclusive, a pensar essa cidade de, de verdade sendo uma cidade para todos nós para homens e mulheres, e não uma cidade de negócios, de amigos. Precisa ser uma cidade do povo. Então, essa nossa bancada é uma bancada que representa a diversidade do nosso povo, do povo brasileiro, do povo carioca, e dessa militância guerrida do Partido dos Trabalhadores. Então, é uma inauguração do ritmo que a gente vai adotar, com muita discussão, muito diálogo e, sem dúvidas, uma bancada muito forte, aguerrida em defesa do povo trabalhador da nossa cidade. Então, é uma satisfação realmente estar presidente nesse momento e fica aqui todo o abraço de toda a direção municipal do PT Carioca. Então, para dar sequência, tem um script aqui que me passaram, né, para orientar aqui os nossos debatedores. É, se, me corrijam se eu estiver errado, tá? O pessoal da bancada aí mas são cinco minutos para os nossos debatedores. É, vamos começar com, só um minutinho, com o professor Mauro Osório, depois... Cinco o... minutos para o Mauro Osório, o Mauro Osório já olhou. <risos> é, a, a minha sugestão... É que... Tiago, a minha sugestão é que o, o Mauro Osório tenha um tempo maior, de 10 a 15 minutos. Porque ele bota o pano de fundo dessa nossa discussão. E aí a gente é. intervém. Eu acho, acho. justo. Eu não quis eu propor, por isso eu joguei para o plenário. Aí, tu já não isso. Se não, se se um não Tiago, <risos> eu vou dar o meu cinco minutos para o Mauro Osório. Então, tá ótimo. Unanimidade, professor. Unanimidade. Então, olha, dez minutos para o professor Mauro Osório, ele vai ser o primeiro. Logo em seguida, a Jurema fala. O Bitar fala em sequência e depois do Bitar, a Tainá fala, o Raymond fala, e o Lindbergh, nosso líder, encerra. Tem também aqui para permitir, como o Lindberg falou, a gente está usando hoje um sistema mais de live, mas no futuro a gente vai usar uma, a sala do Zoom, onde vai poder contar mais com a interação né, da, da militância e do nosso povo, mas hoje a gente está usando assim, mas a gente conseguiu construir um mecanismo aqui para tentar. Permitir a participação da nossa militância. Então, tem um número de telefone, um zap, onde quem estiver assistindo pode mandar mensagens, que depois vai ter um sorteio também de três falas que é, entrarão aqui. Se eu também estiver falando alguma besteira, me corrijam, foi a orientação que me deram. O número é, deve aparecer de novo aí, está ali já na tela. 98522... 6405 repetindo 9852 6405 tá ali vai ficar aqui na tela para companheirada poder fazer é, comunicado mandar mensagens e três é, companheiros e companheiras serão selecionados para ou mandarem a fala eu acredito que eu não sei se vai conseguir entrar mas é isso então mais uma vez saudar aqui a nossa bancada muita força para vocês vamos à luta Partida dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e agora o nosso professor Mauro Osório, com a palavra para nos abrilhantar nessa noite. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Mauro. Posso tá. falar. Sim. Bom, obrigado. Primeiro, desculpa, pedir desculpa pelo atraso. Segundo, saudar, saudar essa iniciativa aí do PT, quer dizer, esse partido... É, a favor da democracia, quer dizer, nesses tempos limitados, eu queria lembrar aqui, quando o Márcio Tomás Baixo faleceu, o conservador Estadão é, botou uma matéria dizendo que quem tinha mais trabalhado pelo fortalecimento nacional da Polícia Federal, organizado a área de, lavar, de combate à lavagem de dinheiro, então, nesses tempos tão esquisitos, aí, lembrar, quer dizer, o respeito que o Partido dos Trabalhadores sempre teve pelo fortalecimento das instituições, eu acho que é um registro bastante importante. Bom, é, para não ficar falando só em Brasil, eu sempre digo que a gente tem que falar mais sobre sobre o Rio, né? É, eu gostaria começando é, dizendo o seguinte, olha, o Rio de Janeiro realmente tem uma crise estrutural. Né? Se nós olharmos desde os anos 70, é a capital do país que menos cresceu. Passa de uma participação no PIB nacional, a todos que estão aí, a Tainá, a Jorema, o Lindbergh, é, o Reimão, o Thiago, o Tiago, uma força jovem também, enfim. E aí, dando seguimento, dizendo que tem uma crise estrutural que começa é, nos anos 70, tem a ver com a transferência da capital sem compensações, com a consolidação dessa transferência nos anos 70, com a nossa cabeça de reflexão regional, o que leva muitos equívocos diagnósticos e por conseguinte de estratégias. E o golpe militar de 64, né, que, enfim, está tão na moda de se debater novamente essa questão, né, é que, na verdade, arrebentou com o Rio de Janeiro. Porque é, o Rio de Janeiro não, não, é, no Rio de Janeiro, o regime militar não satisfeito em caçar as forças de esquerda, caçou as forças de esquerda e a principal força de direita, que é o Lacerdia, né? Entregou o poder ao doutor Chagas Freitas, que tinha um jornal na época que vendia 300 mil exemplares, né? e que se criou uma lógica de clientela particularmente desestruturante e deu no que deu. Né? Então, eu acho que essas três razões são as razões centrais para nós entendermos a crise estrutural. O estado do Rio de Janeiro e a cidade entram na crise de 2015, né? Política e econômica, mais política que econômica, deve-se ressaltar isso, né que A brasileira de 2015, é de uma numa forma muito mais frágil. Para completar, além de entrar de uma forma muito mais frágil, por já vir ser a unidade da federação e a capital que menos crescia, ainda teve o preço do barril do petróleo que despencou, de mais de, de 100 dólares o barril para alguma coisa, na casa dos 30 dólares o barril. É o governo do Estado atrasando salários, o que quase arrastou também a prefeitura do Rio de Janeiro para atrás dos salários e, no final, agora, de fato, é, arrastou. Então, a gente tem que... É a, unidade, é a capital que mais perdeu emprego no país, perdeu quase meio milhão de emprego de 2015 para cá. Então, a gente tem uma crise gravíssima, né? que tem razões estruturais e que o Rio de Janeiro ele afunda a partir de 2015. né? Eu acho que a gente tem que procurar, buscar, e aí para não me alongar demais, e aí quando der os 10 minutos eu peço para Tiago para me avisar, é, ah, mas para não me alongar demais, eu vou procurar já estar tá discutindo é, a questão das possíveis saídas. Né? É, acho que, de fato, quer dizer, não dá para ficar trabalhando só despesa. Na verdade, a receita tributária ela tende a ser pró -cíclica. Então, quando a economia cai, a receita tributária tende a cair mais que proporcionalmente, é porque muita gente, muita empresa que não é de implante, vai preferir, está certo? Está pagando esses empregados, deixa para pagar o imposto depois. Se for uma pequena empresa, é, o camarada pode querer manter o filho no colégio privado e deixa para pagar o imposto depois. E quando a economia cresce, a receita cresce mais que proporcionalmente. Então, na verdade, nós temos que pensar receita e despesa pensar as duas coisas e trabalhar muito como é que a gente amplia é, a receita, que, como o Lindbergh tem pontuado bastante bem, ela despencou, quer dizer, a partir é, de 2017. Né? É nesse sentido, eu acho que tem uma, uma questão de curto prazo, que eu acho que pode unir todos no Rio de Janeiro em torno disso, né? toda a Câmara de Vereadores, quer dizer, o prefeito, quer dizer, a mídia, que é uma questão, quer dizer, a Olimpíada foi do Brasil, certo? Quer dizer, nós tivemos uma série de mega eventos no Rio de Janeiro, isso não impediu de, em 2015, tá certo? A, a perda de empregos na cidade de Janeiro já ser de mais de 100 mil empregos. Né? Então, é, essa dívida do Olimpíada é uma dívida do país. Né? E, na verdade, então, eu gostaria de dizer que essas dívidas bancárias, todas elas, elas tinham que é, sofrer uma moratória né? e ter um prazo aí para começar a se pagar, renegociar isso. Eu acho que essa é uma medida é de curto prazo, né? e que pode ser negociado ao Odebrecht, quando ela entrou em concordata, ela, na verdade, renegociou, ela vai pagar sua dívida em 50 anos, 50 anos. Então, eu acho que a gente precisa é, ter um, um pacto político do Rio de defesa, né? É de que, na verdade, essa dívida com os bancos nacionais e internacionais tem que ser é, renegociada. Né? Eu acho que esse é um ponto quer dizer, extremamente importante, que pode até ser resolvido, quer dizer, a, a curto prazo. Do ponto de vista econômico também, a cidade do Rio de Janeiro, é, ela tem que encontrar, quer dizer, na verdade, é, eu respeito, quer dizer, é o secretário de desenvolvimento, de Albulhão, mas eu não acho que nós vamos resolver a crise do Rio é, com ambientes de negócio facilitando a vida das empresas, né? É, é claro que qualquer burocracia desnecessária deve ser removida, né? É, mais temos que ter cuidado ao transferir, por exemplo, a resistência ambiental da Secretaria uhum. de Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e temos que pensar tá? sistemicamente a economia caguaca Quais são os sistemas produtivos que aqui tem mais potencialidade e como é que a gente pode alavancar los quer dizer, quais são as questões. Por exemplo, no sistema produtivo petróleo e gás, fizemos, inclusive, a nota técnica uhum. né, na assessoria final que, que o Lindbergh e o grupo... né é, acabou utilizando, enfim, que eu acho que é, a gente pode estar balizando um pouco as propostas com relação a esse sistema, quer dizer, o pré-sal começa a ser, é, a gente começa a se beneficiar do pré-sal é, agora, isso ainda tem décadas, que vai ser uma coisa importante, é claro que no ponto de vista ambiental, a gente tem que pensar a transição energética, mas a gente não pode deixar de usar essa riqueza que está no litoral fluminense. Uma das potencialidades que eu queria que aqui para o debate, para clarificar isso, aqui é, é a Petrobras ela tem reinjetado na Bacia de Santos, no pré-sal, é, um pouco mais de 50% do gás. E ela argumenta que isso é porque, com é, por isso, ela extrai mais petróleo. Mas, na verdade, ela está reinjetando muito mais do que na Bacia de Campos e tem crescido pesadamente isso. E me parece que um dos motivos importantes é também porque não tem infraestrutura para trazer esse gás, é, para o território carioca fluminense. Né? E, o, e o gás ele pode ser uma coisa importante para uma economia mais limpa, ele pode ser importante para atrair indústrias que usem o gás como matéria-prima, inclusive tem uma série de atividades de indústrias, como de vidro, como de azulejo, né? que, na verdade, o gás natural permite, inclusive, produtos de melhor qualidade, ou seja, é uma, é uma riqueza esse gás natural que não está sendo usado, tem uma lei do gás no Congresso, que vai facilitar o uso dos gasodutos existentes, mas não vai resolver essa questão, porque não tem gasoduto trazendo gás do pré-sal para o território carioca e Fluminense Então, a lei ela diz que o problema é da Petrobras, que tem que democratizar os usos dos gasodutos, mas o fato é que não tem. E aí a gente tem que pensar como construir esse gasoduto, qual é a indução, é, qual é... Porque, na verdade, pelo mercado, as empresas petroleiras petróleo vão continuar priorizando e injetar Injetar o gás e usar só e vender o petróleo cru, que também não é, é o caminho. É, na verdade, hoje a Petrobras ela é mais um enclave do que uma âncora no Estado do Rio de Janeiro. 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro, 70% está no exterior. Né? É, na verdade, o ICMS sobre petróleo, ele é pago no, no destino, onde é consumido, né? e não na origem onde é produzido, como é em quase todos os produtos. Então, é, as pessoas às vezes falam, não, nós temos que ir além do petróleo. Na verdade, nós não temos nem o petróleo, no sentido de que a Petrobras e as petroleiras são mais um enclave do que uma âncora no território carioca e fluminense. Então, precisamos estar discutindo isso e é um sistema produtivo importante para nós. O segundo, que o Carlos Gadega tem liderado essa discussão, né, é o complexo produtivo o complexo produtivo industrial, é, da saúde. Né? Nós estamos levantando os dados lá na assessoria fiscal da LERJ. É, existem, em torno dos dados que a gente já levantou, em torno de cerca de 400 mil empregos formais diretos na área de saúde, pegando toda a parte de saúde pública, saúde privada, indústria, da certa pesquisa. E a pandemia mostrou como é importante a gente ter essa cadeia produtiva no Brasil. E a ideia é usar o poder de compra ao invés de importar hoje a gente importa cerca de 20 milhões de dólares é, ano, tá certo? Para a de saúde. Isso precisa passar a ser produzido no Brasil, tudo aquilo que puder ser produzido, o Rio de Janeiro pode pegar um NACO importante disso. Então, a gente precisa estar discutindo quais são as oportunidades é, no complexo da saúde. Estamos fazendo também lá na Associação Fiscal da LERJ uma outra nota técnica sobre isso, a gente pode estar depois repassando para vocês, a gente está discutindo. Mas é uma outra oportunidade muito importante. o terceiro, está certo? As aquelas atividades vinculadas a turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia, que é uma potencialidade no Rio. O teve a felicidade de fazer a lei do audiovisual, do conteúdo local. E o fato é que a gente olha, na verdade, São Paulo é que tem se apropriado mais disso. Né? Inclusive, na primeira gestão é, do Eduardo, você teve ali a Rio Filmes, que teve uma boa atuação e a gente precisa, quer dizer, na verdade é pensar sistematicamente, quer dizer, é pensar aquelas atividades que uma tem sinergias com as outras e que a gente pode estar usando para estar alavancando a economia e permitindo com que também se amplie a base para é, arrecadação. Eu acho que a gente tem que repensar os incentivos fiscais, né? é, precisa estar discutindo isso, o que de fato deve ser dado ou não, eu acho que aí também pode ser uma medida, inclusive, de curto prazo, tem que discutir a questão do IPTU, do IPTU progressivo, mas também precisa discutir por que tem tanta gente na cidade do Rio de Janeiro que não mora em favela, não mora em área popular e não paga IPTU. Eu sei que essa discussão sobre a questão tributária não é uma questão fácil. Imposto, se chama imposto no mundo inteiro, porque senão ninguém paga, mas também precisa ser discutido. Na verdade, dizer que... Me desculpe, mas... É, eu acredito que dizer nesse momento que vai baixar a IPTU é hipocrisia. Não tem como fazer isso. É claro que se tiver alguma área, alguma injustiça que tenha ocorrido, pode se corrigir, mas, no geral, isso não existe. Na média, o IPTU na cidade de Janeiro é quase é quatro, cinco vezes menor do que na cidade de Niterói. Então, eu acho que precisa estar clarificando também esse debate. Um outro ponto é a questão, por exemplo, da questão federativa, do Pacto Federativo. Quer dizer, é, o Lindbergh lá atrás já fez um livro sobre os royalties, eu tive até a alegria de fazer a orelha desse livro, tivemos algumas reuniões para discutir esse documento, e o Pacto Federativo é injusto com a cidade do estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro são tratados como se fossem duas regiões ricas, como a cidade do estado de São Paulo. E o Rio deixou de ser uma região rica há muito tempo. Do ponto de vista estadual, a Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro está em 17ª posição entre as unidades federativas. A cidade de São Paulo recebe, Lindbergh, Remon Sainá, a cidade de São Paulo recebe mais recursos federais per capita do que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, entre as 27 capitais, é que menos recebe recursos federais no repasse para os municípios, para as capitais. O governo federal arrecadou, não estou com o número exato aqui, mas algo na casa de 140, 150 bilhões de reais ano passado, devolveu 4, 5. Então, a gente, né, não é que a gente tem que passar a ser bairrista, mas a gente tem que passar, continuar defendendo as questões nacionais, isso é uma tradição do Rio de Janeiro. Né? O Rio é a referência internacional do país, tem um historiador de arte chamado Júlio Largan, que diz que todo o país tem uma cidade com a sua referência nacional. Na verdade, no caso do Brasil, o Rio ainda é a principal referência internacional pela sua história, pela sua tradição. Nós temos que continuar. É, agora, como é que a gente pode pegar essa história do Rio de Janeiro para nos beneficiarmos também localmente? Eu acho que essa, esse é que é o ponto e essa é, que é a questão. Então, essa questão do, do Pacto Federativo, que aí eu acho que também pode estar unindo aí todas as forças aí da, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Sociedade Carioca Fluminense, no sentido de estar entendendo que tem aí uma, uma grave injustiça federativa e que a gente precisa discutir ela, principalmente no momento em que se fala tanto em reforma tributária. Né? É, a discussão é qual reforma tributária, né? é, seja do ponto de vista distributivo, diminuir os impostos indiretos, aumentar o indiretos sobre a renda e a riqueza, mas também é, do ponto de vista de cada unidade federativa, de cada capital, entendendo que é, o Rio de Janeiro tem sido prejudicado e... Inclusive, quer dizer, claro que a gente tem que pensar a desigualdade do Sudeste com relação ao Nordeste, mas tem que olhar de fato qual é a realidade real hoje da cidade do estado do Rio de Janeiro. A cidade de São Gonçalo tem uma receita pública por habitante de mil reais. É a menor receita entre todos os municípios de mais de 100 mil habitantes do Sudeste. E, por último, é aqui para eu também não me alongar demais, depois eu posso voltar na medida dos debates aí, mas a gente pensar a questão metropolitana. Não tem saída para a cidade do Rio de Janeiro sem uma saída metropolitana. Tem uma Câmara Metropolitana que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, a legislação é bastante boa, e, de fato, nós temos uma cidade metropolitana. Você está na Pavuna, você, você, você, desbarra, você anda um pouco, daqui a pouco você já está em São João de Miguiti. Nós temos uma, uma cidade metropolitana muito desigual. Eu discordo da ideia que a desigualdade no Rio de Janeiro é principalmente favela ou não favela, é principalmente centro-periferia. O Instituto Pereira Passo tem um índice de desenvolvimento social em que ele mostra com clareza isso. Os piores indicadores sociais estão em setores né que são é, a IBGE divide a cidade e em setores censitários, são 200 a 300 homicídios. Os piores setores sociais não estão na Rocinha, não estão na Maré, não estão no Alemão, estão em Santa Cruz. Ali na, na área de planejamento 5 Da cidade do Rio de Janeiro Mais uma coisinha, por favor é, Tudo isso não vai ser feito Sem planejamento Sem integração de políticas Sem políticas intersetoriais E aí eu acho Que é muito importante A gente acabar com a cultura Que foi muito comum é, Nos anos 90, na primeira década Do século 21 De contratar uma consultoria Contratar a McKinsey, contratar a Macroplan nada contra elas, mas precisa criar uma tradição de, de planejamento, uma história, uma memória do setor público. Então, é absolutamente decisivo isso. E aí, eu como ex-presidente do Passos, né gapasso fiquei lá cinco anos, tá certo? É, eu acho que a gente tem que ter um olhar por ele, ele está com... Corpo, é muito precioso aquilo ali, mas está com corpo técnico envelhecido, muita gente pode se aposentar, aposentar e não cidade com baixa tradição de reflexão, logo com o Instituto Pereira Passo, né? que alguma medida é e que deve ser reforçado um misto de IPEA com a IBGE municipal, a gente precisa apoiá-lo, precisa renová-lo e precisa não perdê-lo. Se não houver com urgência concurso para o Estudo Pereira Passo, de ampliação de recursos para lá, o Instituto Pereira Passo vai minguar e é uma joia da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Tiago. Não sei se eu passei, aí do quanto tempo Não, eu levei, foi... mas estou aqui à disposição para a gente estar discutindo essa nossa cidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria estar é, tá podendo discutir Rio de Janeiro. Nós que agradecemos, professor. Foi rigoroso, 15 minutos e a gente ficaria aqui mais tempo porque trouxe muitas informações importantes aqui para o debate. Lembrando, pessoal, que está passando aqui embaixo o um número de WhatsApp aí para a galera mandar perguntas que serão sorteadas, agora já foi aqui é, explicado, e vamos sortear três para que os participantes aqui possam responder aqui. Tem muita gente participando, dando sugestões, comentando, está bem legal. Agora, e aí Thiago, essas perguntas... Tiago, me, per me, permite, me permite uma parte... Claro. Esses três sorteados, a gente vai convidá-los para entrar na tela conosco, é, né? Não, não, eles... Ah, as, não? Vamos, é, não, é o que está orientado aqui pela produção. É, a gente, as perguntas serão sorteadas, apenas três que serão colocadas aqui, e aí vocês vão comentar, porque eu acho que não dá para o pessoal entrar aqui assim, entendeu? É, mas vai Se ser que assim. É na próxima e... a gente fazer pelo julho, para ter mais Exato. participação. Mas quem e sabe a, te... técnica que, a técnica que está na retaguarda não consegue fazer isso, né? Vamos tentar. E aí, já deu, tenta orientação, já deu orientação. E essas perguntas, pessoal, tem que serem feitas até a fala do Bitar, porque agora é, a Jurema vai falar, em seguida é o Bitar, e aí a gente encerra esse momento de sugestões aí para sortear. E aí, Jurema, agora com você a palavra. Ok, Tiago, Obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Raimundo, Lindberg. Boa noite, Tainá, grande companheira de luta. Eu sou Jurema, sou coordenadora da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro. E assim, eu fiquei avaliando aqui, né, ouvindo a fala do, da pessoa que me antecedeu, do companheiro que me antecedeu, e aí fica essa pergunta mesmo, como né? retomar as estruturas do Rio de Janeiro. E aí fica... A gente precisa pensar estrategicamente. Eu, como por estar no movimento de moradia, né, eu lido muito a questão da moradia, Tem 30 anos já nessa caminhada, eu venho de um processo de cooperativas habitacional, popular, autogestionária, e que, na verdade, essa cooperativa, ela nasce é, em cima de uma dificuldade né, por habitação no estado do Rio de Janeiro. Então, essa, essa cooperativa Xangrelá, ela nasce na década de 80, 90, em cima de uma crise, claro que não era uma crise como essa que está hoje. Nós somos uma comunidade pequena, onde nessa comunidade moravam 16 famílias, que hoje são 29, e na ocasião a gente tinha aqui nove famílias desempregadas, das, das, das 15, 16, nove delas eram desempregadas. E a gente buscou alternativa, né? A gente foi buscar alternativa de como arrumar moradia que a gente costuma dizer que a moradia é a porta de entrada para outros direitos, né? foi buscar a moradia e também percebeu-se que precisava também essas famílias pagarem por essas moradias. E a gente cria, lá na época da Ação Cidadania, a gente cria é, a cooperativa Xangri Lá, com experiência à vinda do Uruguai, experiência à vinda de São Paulo, e a gente começa a trabalhar a nossa interlocução junto a essa comunidade a gente consegue é, é, trabalhar essa geração de renda eu acho assim que uma das questões fundamental para o Rio hoje é a gente pensar também no emprego e renda pensar nesses companheiros que estão hoje muita gente desempregada muita gente sem moradia muita gente sem a comida na mesa né porque a gente vem percebendo que, no decorrer da pandemia, a população cresceu muito mais, né? os moradores de rua estão tá muito mais, a demanda para o movimento de moradia está muito maior, e a gente percebe que, o ao ao término do, do programa do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, e aí estou falando de um modo geral, né? a gente percebe que também isso agrava também a minha questão da moradia. Nós ficamos 16 anos organizando uma demanda que hoje está na colônia Juliana Moreira, e que essa demanda ela está morando nessas casas porque nós insistimos, porque não teve nenhum tipo de intervenção, intervenção no bom sentido da prefeitura, que teria que ter um trabalho maior da prefeitura na localidade. É, nós conseguimos uma parceria na época, que o bittar era secretário de Habitação, e nós conseguimos concluir aquelas moradias, 70 moradias no valor de 43 mil reais, e ao lado você tem um empreendimento de 75 mil reais que não chega nem aos pés do que a gente construiu. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que além da gente construir nossas próprias moradias, ou aquelas famílias construírem a sua moradia, com o movimento popular dando apoio, né, dando todo o suporte provável e improvável, a gente também conseguiu, naquele momento ali, é, uma coisa que a gente briga bastante, é colocar, empregar nesse canteiro de obra, que a mão de obra seja de próprios moradores. Claro que você contratou um ou outro profissional da área que muito quando você inicia um mutirão, nem todo mundo é, é, sabe. A gente tem um, um, um procedimento é, que trabalha com 80% de mão de obra são das mulheres, então isso é as mulheres que querem a moradia. E isso a gente pensa o seguinte, é, quando, a gente, quando o governo Lula e Dilma lança o programa Minha Casa Minha Vida, a gente teve assim, um leque de abertura de, de emprego enorme. A gente não teve só a questão da construção Civil, a gente teve também o aço, a gente teve cimento, a gente teve areia, teve pedra. Então, a nossa economia, ela, ela dá um pique, né? ela sobe. E, de repente, vocês barra com isso. Hoje, que, após a entrada do, do golpe da Dilma, né, a gente, o movimento de moradia, e aí eu posso falar isso pelos, pelos cinco movimentos que atuam no Rio de Janeiro, mas a União encara isso como uma dificuldade muito maior que a gente não consegue alavancar, não consegue mais caminhar. É, a gente tem vários projetos pelo Rio de Janeiro, todos eles paralisados, a gente tem Gamboa, a gente tem Vitor Norte a gente tem São Gonçalo, tem Campo Grande, Jacarepaguá. Isso eu estou falando é pela União. A gente sabe que tem outros companheiros de outros movimentos que também estão na mesma situação. Então, como que a gente pensa? E essa situação, ela chega no patamar de que não é só a questão da moradia, né porque hoje a gente está vendo várias pessoas que chegam nos debaixo dos viadutos de à noite para dormir, porque ela não tem mais como pagar o seu aluguel. Então, até isso, a pandemia ela nos aflige e nos traz essa angústia, né que é muito fácil, a gente que tem a moradia, a gente é, ver que outros companheiros não têm e a gente não poder fazer nada. Então, assim é, eu penso que, para a gente alavancar, a gente precisava ter uma política de habitação popular no Rio de Janeiro, onde os movimentos de moradia fossem protagonistas dessas histórias, né? que a gente não tivesse que estar, de alguma forma, indo para essa enfeiteira para que ela construísse aquilo que a gente está fazer, e com muito melhor qualidade. Né? Então, é... A princípio um já, a gente Juliana, pensa, tá? ok, meu bem, estou fechando. A princípio a gente pensa nessa nessa questão que é a moradia, que eu acho que esse é um campo, né, que a gente atua e sabe fazer. E aí a gente queria de, de repente mais para frente também pensar com nossos companheiros aí que foram eleitos, que está com uma base boa, uma base de porrada, né, que é veio para a porrada. Então, somar com o movimento popular e a gente junto pensar numa estratégia para a cidade do Rio de Janeiro, mais voltada para a área da questão da moradia. A sabe que não é só isso, que a moradia vem carregada de outras questões. A educação, então, honrou a saúde, transporte, nem se fala, mas eu queria mais falar em relação à questão da moradia. Infelizmente, o tempo é curto, a gente teria muito mais para colocar e eu tive que me limitar aqui na minha fala. Mas muito obrigada pela, pela minha participação, a União agradece ao é espaço. Nós Jurema. que agradecemos, Jurema, brigadão mesmo, e outras oportunidades para você vir falar mais, porque realmente Com é certeza. muito importante a sua fala, nós teremos. Agora vamos ouvir aqui o nosso companheiro Jorge Bittar, e lembrando que na fala do Bitar encerra aí o um momento para que a companheirada mande, mande mensagem aí para o Zap, para depois participar aqui. Vamos lá, Bittar. Seu áudio está tá, desligado, Vitória. O telefone aberto, né? Sim. É. Porque tem um barulho de fundo aí que. É. Não sei de onde é. vem. Isso. Agora parou. Ah, voltou. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui com o Tiago, nosso presidente municipal, nossos três vereadores, né? o o Raymond, o Tainá. Aliás. Uma bancada que nos enche de alegria, de esperança, porque são três experiências de vida distintas, mas três vereadores que honram os melhores princípios e valores socialistas do nosso, do nosso PT. Portanto, uma bancada que, eu, que eu penso, é, fará história é, na Câmara Municipal é, do Rio de Janeiro, que nos ajudará muito fazer com que o PT ocupe um espaço político cada vez mais importante aqui no estado do Rio de Janeiro e contribua decisivamente para o nosso projeto nacional. Bom, nós vivemos esse momento de crise nacional, fruto dessa política de austeridade, que a gente chama até de austericida, em que os cortes brutais os gastos públicos acabam por é, é, ocasionar uma retração da, da, da economia, a retração da economia gera desemprego, o desemprego gera diminuição da, da, da renda nacional, gera diminuição da, da arrecadação, e, e a gente vive esse ciclo vicioso que leva cada vez é, mais camadas da população à, à pobreza. E há um problema nacional, mas o problema do Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvida, maior do que o problema nacional. O nosso Mauro Osório, como sempre, apresentou de maneira sintética um diagnóstico sobre a realidade do Rio de Janeiro, comparou a realidade do Rio de Janeiro com a realidade de outros estados da federação, a demonstrar que nós temos, sim, um problema estrutural, efetivamente. E nós temos um problema federativo na relação da economia e da arrecadação do Rio de Janeiro com... A economia nacional e a arrecadação da União, a arrecadação federal aqui no Rio de Janeiro. Isso é um problema que merece estar à mesa e merece ser discutido. Então, é preciso que a população da cidade do Rio de Janeiro tenha consciência dessa realidade. A crise de nossa cidade, que coincide com o golpe de 2016, que o golpe contra a presidenta Dilma, depois o golpe contra, contra a Lula, e que permitiram eh, essa, essas políticas eh, eh, criminosas do ponto de vista econômico, eh, nacionais, tá? eh, acabam por afetar brutalmente a economia do Rio de Janeiro. Agora, há um problema estrutural, como disse eh, o Mauro. Então, agrava-se a situação do Rio, houve o um problema da queda do, do, do barril do petróleo, mas houve o um problema também da Lava Jato, né? que criminosamente não apenas deu suporte ao impeachment da Dilma, deu suporte ao impedimento de Lula de ser candidato a presidente da República, mas também afetou dramaticamente a Petrobras, criminosamente a Petrobras e as empresas prestadoras de serviços, entre elas a Odebrecht, que tem que tem sede na cidade do Rio de Janeiro, etc. E como disse o Lindbergh na abertura, uma coisa é a prática de corrupção. Então, os praticantes devem ser identificados, devem ter direito à defesa e devem ser punidos caso se demonstre as práticas de corrupção. Outra coisa são as empresas. É a economia. O que se fez foi um crime contra a atividade econômica brasileira e não foi um crime por acaso, não? é um crime articulado nacional e internacionalmente, né? Nós vimos as ligações da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano, com, com os interesses eh, econômicos americanos. Então, tal como em 64, o golpe praticado em 2016 e teve sequência política, teve sim o dedo eh, dos agentes do Estado profundo americano aqui eh, em, em nosso país. E isso nos afeta. É, dramaticamente. Né? Agora, o Rio de Janeiro tem energias para poder sair dessa, é, dessa situação é, efetiva. Nós temos uma população que tem níveis de escolaridade, embora ainda aquém do que nós desejaríamos, mas níveis de escolaridade estão acima da média nacional. Nós temos aqui, na cidade e na região metropolitana, cinco universidades federais e grandes, grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico mas que, lamentavelmente, não dialogam com a Prefeitura, com o governo do Estado, no sentido de que se possa se apropriar desse conhecimento para gerar tecnologia, inovação e alimentar o sistema produtivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso Mauro Osório citou o caso da saúde. A gente anda pela Avenida Brasil, que, aliás, vive degradada. A Benedita, no nosso programa, tinha apresentado um plano de revitalização da Avenida Brasil entre outras coisas, porque ali está de um lado a Fiocruz, um Centro de Excelência Internacional na área de saúde, e do outro lado da Avenida Baleia está o UFRJ, com a COP, né, que é um Centro de Excelência, com o um Centro de Ciências da Saúde, onde tem pessoal de bioquímica, de biotecnologia, pessoal super especializado, que poderiam estar assegurando o é, é, um desenvolvimento né, de produtos importantes na área da saúde, como medicamentos, como equipamentos para diagnóstico, como é o caso das vacinas e assim por diante. Mas, lamentavelmente, enfim, o próprio pessoal vive esse processo de esvaziamento total dos investimentos na área de ciência e tecnologia em nosso país. Isso é é verdadeiramente criminoso. Mas os nossos governantes aqui também não praticam isso. Né? Historicamente, nem o governo do Estado, nem a Prefeitura não articulam um arranjo é, é, científico, tecnológico e produtivo para que se possa desenvolver essa área. Agora, a Fiocruz tem um projeto, um megaprojeto, né, para a produção de biofármacos, lá no Distrito Industrial de Santa Cruz. Investimento de mais de 6 bilhões de reais. É uma grande oportunidade, até para gerar empregos, na região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, como disse o nosso Osório, na periferia né, da, da, da cidade é, do, do Rio de Janeiro. É uma oportunidade. Agora, a cidade precisa agir, a prefeitura precisa agir, e os nossos vereadores, a população, precisam pressionar para que as coisas é, aconteçam nessa direção. Do ponto de vista de saída da crise, é preciso, em primeiro lugar, olhar para o problema emergencial. A questão emergencial nos leva, em primeiro lugar, a vacina. A briga em relação ao tema da vacina. Acho que tem que mobilizar a população da cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha. A prefeitura suspendeu agora o processo de vacinação porque não há vacinas para a, a nossa população. Tudo isso por, por responsabilidade é, do governo federal. Então, o nosso prefeito tem que botar a boca no trombone. Sim, nossos vereadores né, têm que... É, ressoar isso com, com muita gente muita... É, é um verdadeiro crime que se obriga as pessoas a ir lá no posto de saúde chega lá não tem né? como, como revelam os telejornais aí, os velhinhos todos aí na, nas filas e, e constatam que não há é, é, vacina é, para então essa questão da pandemia e da vacina é a questão é, número um segundo lugar, frentes de trabalho ainda que haja dificuldades na arrecadação do município esse é o tema da Prioridade das prioridades. Gerar mutirões, frentes de trabalho para conservação, é, é, apoiar as cooperativas de catadores, né, via com o LURB, para reciclagem dos produtos na cidade do Rio de Janeiro, apoiar cooperativas, como disse aqui a Jurima, cooperativas na área de produção habitacional, é, é, é, efetivamente. E aí, é, é, ainda uma, um, um terceiro elemento fundamental, que é a ideia do auxílio emergencial. Quer dizer, o governo federal agora... Se mexe novamente, porque o Bolsonaro descobriu que o auxílio emergencial pode dar um certo gás para ele, gente desse governo criminoso que ele, é, que ele pratica. Então, tá, eles estão aí buscando um arranjo para arrumar 200, 300 reais para uma certa parcela da população durante três ou quatro meses. Nós temos que discutir com a prefeitura, sim, e o Lindbergh tem um projeto é, é, nessa área, é, e a nossa bancada tem que trabalhar é, essa área é preciso sair na frente e cobrar da prefeitura um auxílio permanente, e não apenas emergencial por três ou quatro meses, para essas populações mais pobres da cidade. Seja como complemento ao Bolsa Família, seja para agregar novas famílias em situação de pobreza e miséria à necessidade da renda básica. Porque já se demonstrou que a renda básica é um elemento propulsor da atividade econômica também. No ano passado, no ano passado, a economia brasileira só não caiu mais do que, do que os 4% que ela deve ter caído em relação, da, em relação ao PIB, porque houve é, o auxílio emergencial e isso impulsionou o poder de compra da nossa população, e isso ativou o comércio, a indústria, enfim, os serviços é, de diversas naturezas. O Vitor, desculpe uma parte de 20 segundos, é o seguinte o tombo da economia ser de 11%, foi e de 4,3% por causa do auxílio emergencial. Exatamente. Eu, Reimão Itainá, a gente já protocolou hoje uma proposta de auxílio emergencial municipal de R$ 450. Reais. Vamos divulgar isso nesse próximo período agora. Perfeito. Então, vacina e pandemia, auxílio emergencial e frente de trabalho para gerar empregos né, para essa nossa população, a gente anda pelas ruas Ver o tamanho da pobreza na, na cidade do Rio de Janeiro, seja na área central da cidade, seja na Tijuca, seja na Zona Sul, seja no Meier, ou em qualquer outro. A gente vê uma quantidade imensa de pessoas morando nas ruas, né, pedindo alimento, é, pedindo algum tipo de proteção, é, é, efetivamente. E é preciso que essas pessoas sejam tratadas com a devida é, dignidade. E, ao lado disso, que se trabalhe um projeto de, de, de médio prazo. Entre os projetos que podem ter feito, aí que queria dialogar com a, com a nossa Tainá, é a questão da, da área central da cidade do Rio de Janeiro, e, e, e com a Jurema também. A área central da cidade do Rio de Janeiro, como revela o, o Mauro Osório, ele esqueceu de dizer isso hoje, mas ele sabe, ela, ela, ela representa 36% de toda a economia da cidade do Rio de Janeiro e ali reside apenas 5% da população da cidade do Rio de Janeiro, e é um processo declinante né? de, de, de perda demográfica naquela região. Então, há uma grande oportunidade para se mudar a legislação eh, urbanística, adequar o Código de Obras, se necessário, etc., para que a gente possa impulsionar eh, a produção, eh, a conversão de, de edificações comerciais metade... Dos espaços comerciais do centro da cidade estão ociosos, totalmente desocupados. Então, impulsionar a constituição de moradias na região central, impulsionar a, quantidade, a construção de moradias populares também, via pacto com as cooperativas, como como, como é, bem é, definiu aqui a, a nossa jurema, e há possibilidade, sim, de aplicar mecanismos é, modernos do Estatuto da Cidade, que a Tainá também conhece e nos ensina, né? como a chamada outorga onerosa. Vai construir um, um prédio para pessoas de melhor renda? Tira uma parte desse dinheiro e bota no fundo de habitação de interesse social para financiar a habitação social. Por exemplo, na região ali onde foi o antigo é uma área imensa colada em São Cristóvão, do lado do centro da cidade do Rio de Janeiro, um potencial enorme para a construção de, de habitação popular. Então, e a construção civil é uma das atividades econômicas que mais geram empregos. Então, ela pode ser muito impulsionada com uma visão de, diferenciada de planejamento urbano da cidade. Ao invés de crescer para a Barra da Tijuca e, e o Estado sair atrás botando infraestrutura, vamos aproveitar uma área que já está infraestruturada, que tem metrô, que tem gás, que tem energia elétrica, que tem água, que tem escolas, que tem hospitais, unidades de saúde, ou seja, está pronta para receber pessoas ali residindo no centro da cidade. E que pode ser um centro um centro amplo, que eu quero dizer, é o centro propriamente dito, envolve Lapa, envolve Cidade Nova, envolve a própria área portuária e, e, e assim por diante. Ou seja, é uma área imensa em termos territoriais que pode acolher centenas de milhares de habitantes com, com absoluta é, certeza então eu, é, ao mesmo tempo que eu lamentavelmente constato essa situação crítica da cidade em que o ajuste nas contas tem que ser pensado né, para tirar de quem tem dos mais ricos como disse aqui com impostos progressivos com uma renegociação da dívida com o governo federal que tem responsabilidade sobre a dívida que é de, no, de nossa cidade, mas ao mesmo tempo com políticas objetivas emergenciais e com políticas de médio prazo na área de saúde, no óleo e gás, como foi dito, na construção civil, no audiovisual, no entretenimento, é, é, em diversas outras, na, na área de serviços, né, que a nossa cidade tem potencial, para que a gente possa fazer com que essa, essa legião de desempregados tenha ocupação e, e possam voltar a ter alegria, felicidade, que é própria né, da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. Opa, valeu, Bitar, mais uma vez, aí por abrilhantar um debate aqui, sempre trazendo muitas informações é, sobre o nosso país e a nossa cidade, o nosso estado. Pessoal, nós aqui já selecionamos, né, aqui a equipe, aqui a produção... <risos> É, as três perguntas. Então, eu já mandei para cada um dos nossos companheiros aqui da bancada, selecionamos aqui uma pergunta para cada um deles, olhem aí nos seus WhatsApp. Então, a sugestão é a seguinte, vocês, fa vocês farão as falas de vocês já, em cima é, do que o, o professor Mauro falou, a Jurema e o Bittar, e no final, vocês complementam mais com essas perguntas. Pode ser que eu acho que em 10 minutos para Cada um, acho que dá tempo de vocês falarem sobre isso tudo. Pode ser? Alô? Estão me ouvindo? Pode sim, suficiente. Então, beleza. Mentira, então, assim, o primeiro, Reimon, Tainá e Lindberg, tá ok? Então, vamos lá, Reimon. Eu, como falar no minutos. começo, vou falar bem menos, entendeu? Só para ajudar a encerrar. Tá? Nada disso, Linde. Né? Fala muito. Nós gostamos de te ouvir. Pessoal, muito boa noite. viu? Eu acho que é, nós hoje... Eu acho que uma das intenções é exatamente essa. Dizer para a militância do Partido dos Trabalhadores, dizer para a cidade do Rio de Janeiro que há uma bancada na Câmara Municipal, uma bancada petista, que não dormirá, não dormirá, que não cochilará, que estará atenta a tudo que a prefeitura for fazer, a tudo que a prefeitura propuser para a gente defender os direitos do povo da nossa cidade. Eu estou aqui comentando, sabe, comentando, não, lendo os comentários, e selecionei algum, alguns comentários que eu considero assim, bastante importantes. É, diante da fala do Mauro Osório, da Jurema, é, do, do, do, do, do Bitar, é, eu queria lembrar inicialmente alguns pontos, né? Eu falei sobre isso na Câmara hoje, na hora que na hora que eu tive a palavra, né? O prefeito hoje levou a sua mensagem e no mesmo dia que o prefeito leva a mensagem nós nos reunimos como bancada, porque aqui não é uma atividade do mandato do Reimondo, mandato da Tainá, do mandato do Lidberg, é uma atividade da bancada e a bancada é do Partido dos Trabalhadores. Então os petistas e as petistas sabem que tem três vereadores que são seus, que eles, que os petistas e elas, eles e elas, têm três mandatos na Câmara Municipal. O prefeito Eduardo Paes hoje falou sobre o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Precisamos de aprofundar isso. E tá lembrava, aí, por exemplo, a área do gasômetro, ali perto uhum. da, da rodoviária, né? tem notícia que ali vai ser vão ser construídas umas torres de 50 andares e um shopping center. Ali é um espaço né, para a gente adensar a região central da cidade, onde tem muito trabalho e pouca moradia, é, onde a, as pessoas não moram porque só trabalham, vêm de longe, portanto, se mobilizam na cidade toda. Ali é uma área para um empreendimento é, de habitação de interesse social, por exemplo. A gente vai ter que conversar com o prefeito sobre é. isso. É. O prefeito falou também sobre a SAM, que é a segurança alimentar e nutricional, que a gente tem que cuidar disso, porque isso é cuidar da vida das pessoas, é cuidar da vida da nossa cidade, a gente vai conversar sobre isso. Aí tem que pensar, por exemplo, sobre agricultura urbana, pensar sobre, pensar sobre as Vargens, pensar sobre Jacarepaguá, sobre o Mendanha, sobre o Guandu do Sena, sobre o Campo Grande, Santa Cruz, áreas agricultáveis, e lembrar aquilo que o Movimento do Sem Terra fala, que, que eu gosto pra caramba, que eles dizem assim, se a roça não planta, a cidade não janta. Isto é, se a gente ignora que tem áreas agricultáveis na nossa cidade, ficar esperando comida vindo, Mauro Osório, da, da, do agronegócio, não é o agronegócio que põe, que põe comida na mesa do povo. Quem põe comida na mesa do povo é o pequeno agricultor. Então o prefeito falou sobre isso, a gente vai cobrar. Depois o prefeito falou sobre educação, falou também sobre auxílio emergencial, e aí ele fez uma reclamação, ao Lindbergh, muito interessante: que ele diz assim. Nós vamos lutar para que, desejamos que o governo federal é, não acabe com, com, com o, o auxílio emergencial, isso é, que retorne o auxílio emergencial. E aí eu pensava comigo, e nós vamos lutar para que, que no Rio de Janeiro também haja um auxílio emergencial local, municipal, para o nosso povo que está sofrendo tanto. Estou falando do pessoal do turismo, estou falando do pessoal dos aplicativos, estou falando do pessoal é, é, que trabalha. Que trabalha é com audiovisual, eu estou falando do pessoal que trabalha no comércio ambulante, estou falando dos profissionais liberais, etc. Quanta gente precisando disso. E depois, uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza é que existe uma lei que nós aprovamos no ano passado na Câmara que cria o um programa municipal de combate ao coronavírus nas favelas. Agora, tem uma coisa que o prefeito não falou, que ele ignorou, que a gente vai cobrar. Não falou, por exemplo, do comércio ambulante, são 70 mil trabalhadores ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. Essa economia, que é uma economia precarizada, não formal, que a gente tem que cuidar desse povo, porque é um povo que envelhece e que, se a gente não der para eles condições, é, vão, vão, na verdade, é, é, viver a caminho da, da, da carência, da, da miserabilidade. Então, cuidar disso é muito importante. A nossa bancada, Liderada aí pelo nosso líder Lindbergh, apresenta então esse documento que eu acho, viu, militantes e, e homens e mulheres do Partido dos Trabalhadores que nos acompanham. Todo mundo tem que receber esse documento na mão. Eu vou me comprometer com isso, acho, acho não, com certeza o mandato da Tainá, o mandato do Lindbergh, mandar para as nossas bases esse documento. Todo mundo tem que ler esse documento. Esse documento tem que virar uma Bíblia, viu? Tem que virar uma Bíblia, para todo mundo saber o que, é que está escrito nesse documento. Todo mundo tem que saber o que está escrito. Porque, sabendo o que está escrito, você olha assim, opa, opa, opa, opa, opa. O Partido dos Trabalhadores tem ideias para a cidade, tem projetos para a cidade, e tem três vereadores que não vão ficar só no discurso, no blá, blá, blá, né, no lábio, batendo de baixo, batendo de cima. Mas a gente vai pisar o chão do povo, pisar o chão da favela, pisar o chão da periferia. Hoje eu visitei três escolas na Maré. O, o, o, o CIEP, ministro Gustavo Capanema, é, o, o CIEP ministro Gustavo Capanema, é, a escola municipal municipal Marielle Franco e a creche municipal é, a creche municipal é, Pescador, né? Então a gente a gente a gente a gente estava discutindo e conversando essa realidade. Então nós os vereadores do PT, nós vereadores do PT, nós vamos pisar esse chão da periferia. E aí Todo mundo precisa de conhecer isso. O documento, quando vocês virem, ele acena para o que a gente está vivendo. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise humanitária. E como é que essa crise está interferindo na vida do povo do Rio de Janeiro? Como é que essa crise, que foi provocada por tanta coisa, provocada pelo golpe de 2016, provocada pela PEC 55, que a gente sabe o que, que ela o que ela trouxe para a vida do povo. Né? Então, uma crise política né? nesse governo, que é um governo, todos nós sabemos, negacionista, genocida, um governo que não está preocupado com a vida do povo, que está de costas para as necessidades do povo. Vocês viram ontem o bolsonarista, deputado federal de Petrópolis, né? a arrogância diante de uma servidora pública que exigia que ele colocasse uma máscara. Né? Não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. Nós queremos outra coisa. Jurema, nós queremos para a nossa sociedade mais cooperativas e esperança. Nós queremos para a nossa sociedade, queremos mesmo, mais minha casa, minha vida, entidade, gerenciada pelo povo que, que constrói suas casas e tem direito de morar nela, que planta o seu feijão e tem direito de comê-lo, né? que, que, que fabrica um automóvel e tem direito de tê-lo, né? que, que, que vive na cidade e que tem direito de ter um emprego decente para tocar sua vida adiante. Né? Então, há um desmonte do Estado e há um ataque ao povo. Né, a disseminação do ódio, da mentira e também da morte, né? o golpe na democracia, que diziam é um golpe contra a Dilma, não é um golpe contra a Dilma é um golpe né, que junto com a operação Lava Jato, ele ataca a soberania e proíbe impede o presidente Lula de ser candidato à presidência da república, e aí nos dá né, no colo uma presidência, alguém que na verdade não tem interesses com a vida do povo, nós do PT temos que ter clareza para que nós existimos? Nós não existimos para estar engabinetados, nós não existimos para estar na burocracia, nós não existimos para que as pessoas nos aplaudam, nós existimos para termos a nossa trajetória alinhada e alinhavada e amalgamada com a vida do nosso povo. Então, o nosso documento, né, que o Lindbergh com o Mauro Osório, com o Esther Duec, com, com, com Maria Guerreiro, com o Bitar, né, gente que pensa que, que, né, que, que ajuda a gente a elaborar, é, é, e a jurema está aí, né, a Jurema é do movimento, do movimento de moradia, né, da vida do povo, do chão do povo, esse documento precisa de ser visto por todo mundo. Né? O Rio, na verdade, virou um celeiro de tragédia, porque também é celeiro do bolsonarismo, é celeiro da milícia, é celeiro do fascismo. Mas a gente precisa de compreender. O Mauro Osório dizia aí, o Rio tem saída. A saída para o Rio é uma saída metropolitana? Ok, vamos correr atrás dessa saída. A saída para o Rio de Janeiro é a gente, a gente fortalecer a, a, a, aquilo que é, que é o... o, o, o o fazer do povo, né? a economia solidária, a agricultura urbana, a agricultura sustentável, o que, que é a rede de cooperativas, quais são as saídas para o Rio de Janeiro, o fortalecimento da Petrobras, é a luta por grandes empregos, é a luta pelo direito das pessoas, quer dizer, tem tanta coisa que a gente precisa fazer. A cidade do Rio é sede da Petrobras, sede do BNDES, sede da Caixa Econômica Federal, sede do IPEA, sede do IBGE, e isso tudo está desmontando. O que, é que a gente, então, vai fazer? A gente vai ficar batendo palma? A gente vai ficar sentado na cadeira, tranquilo, esperando, é, esperando as coisas acontecerem? Não. A gente vai para a luta. E as nossas bandeiras são muito claras. Muito claras. Nossa bandeira é a defesa do patrimônio nacional, defesa das empresas, nossa bandeira é a defesa do emprego, nossa bandeira ao lado do povo pobre. Nossa bandeira é fora Bolsonaro? É também fora Bolsonaro? Claro que é. Nossa bandeira é, é, é, é, essa, é, é essa leitura que a gente faz. A situação do Rio nos impõe. Nos impõe isso. Eu costumo dizer, Tiago, costumo dizer, você talvez já tenha até ouvido isso muitas vezes, que eu aprendi né, numa leitura de um pequeno livro do Frei Beto, que ele dizia assim: o político é como a pipa que está no ar, está no céu, bonita, e a linha tem que estar na mão do povo. Se a linha não estiver na mão do povo, voa, vai embora, né, perde os horizontes, vai adiante. Então, é preciso os petistas e as petistas. O povo que está nos acompanhando, mesmo quem não é petista, porque a gente também está falando para outro, outro grupo de pessoas que, que militam em outros partidos, que não tem problema. A nossa relação é uma relação com todas e todos que querem construir democracia, com todos e todas que querem construir o direito do povo. Portanto, a gente tem alinhamento com o PSOL? Claro que tem. A gente tem alinhamento com o PDT? Claro que tem. A gente tem alinhamento com, com o PSB? Claro que tem. A gente quer unir as esquerdas? É claro que nós queremos... A gente quer reunir numa mesa, vamos reunir na mesa Jandira, Marcelo, Marcelo Freixo, Lindbergh, Raymond, Tainá, Alessandro Molom, Benedita, Valdec. Queremos reunir todo mundo para a gente dizer se assim, onde é que a gente vai? E reunir Jurema, reunir, é, é, reunir Jurema, reunir o Itamar do Santa Mata, reunir o professor Adair Rocha, reunir a Universidade, reunir a Natália do Vidigal, reunir o pessoal da Rocinha, o Martins da Rocinha. A gente quer, sabe, encontrar com o povo da academia, o povo das lideranças populares, para a gente poder entender qual a saída que o Rio de Janeiro nos, no, no, espera de nós. E, por último, eu queria que... minutos, Reimão. Tá, eu tenho que responder a pergunta, é? Tem que responder uma pergunta que você me fez, não é isso? Eu quero aqui. Isso por... é, também. Tá, por fim, Tiago, é, vou encerrar lado. então, tá? Eu quero aqui lembrar que nós temos aqui vários grupos nos acompanhando, vários grupos nos acompanhando. E aí a gente tem aqui o núcleo Rosas por Lula, João Marcos, é, núcleo Resistência, núcleo de base petista dos Correios, primeiro zonal, segundo zonal, setorial do PT, PCDs, inclusão, pessoas com deficiência, núcleo Angela Borba. Olha quanta gente que está nos acompanhando. Então, Tainá e Lindberg, nós não estamos sozinhos? Nós estamos é, é, abraçados por um, por um coletivo de gente que caminha, é, é, a, a, que caminha a passos largos na construção de tudo isso. Depois, eu queria colocar algumas questões aqui, muito rápido, né? É preciso um acompanhamento em âmbito municipal com infográficos diários, mostrando o ritmo da vacinação com dados de, no mínimo, de, número de vacinados por faixa de público, percentual... Eu vou colocando contribuições que o pessoal trouxe aqui para nós. O Julian Carlos Fagotti trouxe contribuição para nós, o Jorge Delas trouxe contribuição para nós, e mesmo que a gente não responda agora, né a Alessandra Maurício, o Edivan Fulgêncio, o Wellington Moreira, né, tanta gente que veio falar conosco aqui, a Cida de Jacarepaguá, o Felipe HDA, é, quanta gente que veio falar conosco, para a gente poder... A Nelly Belém, lá da, lá da Sétima Zonal, tanta gente que veio falar conosco, e a gente vai responder depois, porque aqui não dá tempo. Eu quero responder a pergunta que o Tiago passou para mim, que veio aí da, do, do, do, do, das pessoas que estão nos assistindo, que pergunta sobre as clínicas da família. Está né? perguntando... É, a, a pergunta fala como é que a gente pode recompor as equipes das clínicas da família com médicos e enfermeiros e, e a equipe é mais ampla que isso, né claro, não é só médico e enfermeiro, sabendo que essas equipes ainda estão sendo gerenciadas pelas OSs. É bom a gente lembrar, é bom a gente lembrar de uma coisa, o prefeito Eduardo Paes, em 2009, foi ele que instituiu as OSs. O secretário de Saúde, o Daniel Sorans, ele é um fã das OSs. Isso é uma lei na cidade, é uma lei na cidade. O nosso desejo, o meu desejo, que, votou, que votei contra as OSs em 2009, o nosso desejo é que tenha servidor público na saúde. A gente não tem dúvida disso, mas a gente sabe que essa não é a prática. Então, entre o ideal e o real, o que a gente tem que fazer é exigir que as equipes sejam verdadeiramente recompostas e fiscalizar as OSs para que a gente entre num caminho mais democrático e com menos, com menos dispersão de recursos. Eu acho que eu ultrapassei meu tempo, Tiago, mas isso, infelizmente, não é novidade. Eu quero te pedir desculpa e encerro por aqui. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Você eu é tô... nosso tô... professor, tô... Rebouro. Tô... Pode falar à vontade. Você pode te... tudo, você pode acho tudo. Que te... acho, que te... pessoal, acho que o Tiago congelou. E, e eu estou falando isso, sabe por quê, pessoal? Porque toda hora que eu já fui... Líder do PT no Senado, já fui deputado na Câmara dos Deputados. Mas aqui, né, Tainá, tem regras próprias. E toda hora eu ligo para o Raimon, como é que faz isso aqui tal, tal? Reimão está nos... nos Reimor, rei do fundo. rendimento. Sabe muito. Mauro Zório, deixa eu falar. Eu queria te liberar, Mauro. Eu sei que você estuda muito, tem muita coisa para fazer. Eu queria te liberar, tá? Tem? <risos> Eu estou gostando, eu vou ficar mais um pouco. Então fica para escutar a Tainá, eu estava preocupado contigo. Eu porque me, senti... Avaliar, né? eu ficar, eu me senti... Eu me senti avaliado pelo professor Mauro Osório, ele disse, eu estou gostando, eu me sentia bem tá me avaliado, ouvindo, gente. É <risos> a Tainá, ta além de ser querido, é urbanista, você foi embora, agora ela me queima lá no Ipua. É. Pô. Ótimo! Vai lá, Tainá. <risos> Não queimo, não, não queimo, não, imagina, professor. É uma honra. Queridos e queridas, obrigada pelas aulas aqui. Quero saudar a fala do nosso professor Mauro Osório, agradecer a presença. Quero agradecer também essa ativista, essa mulher de luta, companheira de várias, Jurema, pela aula e pela dedicação sobre a pauta da moradia. Quero, obviamente, saudar a nossa bancada na figura da nossa liderança, Lindbergh Farias, que sabiamente conduziu e pro, produziu e promoveu esse nosso encontro, entendendo essa importância da gente discutir não só o plano que Eduardo Paz nos coloca, mas os desafios que estão dados no reaquecimento, na retomada econômica do Rio de Janeiro. Eu não quero me desdobrar aqui, eu acho que me sinto muito contemplada nas falas dos nossos companheiros, e quero falar aqui que estou acompanhando os comentários da nossa audiência, do conjunto da Militância Petista, quero fazer uma enorme saudação, são vocês que conduzem a luta junto conosco, nós somos apenas vozes e braços desse conjunto que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e vocês são importantíssimos para os próximos anos de luta que se avizinham no Brasil. É importante marcar, gente, que nesse contexto o neoliberalismo vem vencendo no contexto do Brasil recente. Acho que o Marco, tanto Lindbergh inicialmente, quanto o professor Bittar, Rimon, pontua muito bem que a crise econômica do Rio ela se confirma e se reafirma da crise política no Brasil estabelecida a partir do golpe, que é o acirramento do neoliberalismo. A gente não pode esquecer e nos furtarmos absolutamente de fazer esse debate, esse enfrentamento. É importante a gente afirmar que a quebra das nossas principais cadeias produtivas, a queda da nossa indústria, é claro que eu vou puxar a sardinha para a construção civil, que é uma dinâmica importantíssima na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, teve impacto profundo no acerramento da miséria, da fome, da precarização, da barbárie que a gente vem tendo. Esse cenário aí para tratar inúmero, gente. O fato é... Aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, perdão, 2 milhões de pessoas acessaram a renda emergencial, o auxílio emergencial. E aí bate com outro dado importante, que é praticamente um terço da população carioca colocada no trabalho informal ou ganhando até R$ reais no máximo. O que está dado, meus caros e minhas caras, é um cenário de pobreza e, obviamente. O vereador remonta está coberto de razão em pontuar a fome, em pontuar a necessidade de a gente estabelecer soluções de uma soberania alimentar, do complemento alimentar, e, obviamente, o que a bancada dos trabalhadores coloca para nós nesse contexto, a partir é, desse auxílio emergencial carioca, é um resultado do que a gente vem dizendo durante todo 2020, na pandemia do coronavírus. A decisão dos 600 reais nacionalmente é uma decisão que é, na verdade, uma conquista da oposição, onde o Partido dos Trabalhadores foi fundamental nessa articulação da manutenção dos R$ reais, que a proposta do governo, inclusive, era primeiro de não ter e depois de colocar apenas R$ 200 para o conjunto da população mais vulnerável. Voltando para o contexto do Rio de Janeiro, eu acho que uma pauta que, brilhantemente, é, Remon toca muito bem, é a população em situação de rua, que é um termômetro enorme sobre a miséria profunda que se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro, e aí a gente precisa colocar uma lente, vou concordar aqui com o mitar, sobre o centro da cidade do Rio de Janeiro, como não só um termômetro dessa pobreza alarmante que eu estou falando aqui, mas também da possibilidade de soluções, a gente tem que acompanhar qual será esse plano, o chamado Reviver o Centro, colocado para nós na mensagem do prefeito hoje, reforçado durante todo o período é, inicial da gestão Eduardo Paz. O um outro ponto importante que a gente precisa falar estabelecer aqui que gente é, essa pecha, esse cenário de bom gestor construída é, nos oito anos da antiga gestão Eduardo Paz não é um cenário possível de ser replicada por um fato importante de ser falado aqui que o modelo de desenvolvimento, de investimento nos municípios, numa estrutura municipalista implementada pelos governos petistas, não teremos mais. O governo Bolsonaro é anti-municipalista e anti-pacto federativo, ou seja, não haverá orçamento para os municípios. Nem a fundo perdido, nem é, financiado no curto, no médio e no longo prazo a partir dos nossos bancos públicos. Pelo contrário, existe hoje uma orquestração de destruição dos nossos bancos públicos. Caixa econômica, com demissões em massa, Banco do Brasil com demissões em massa e esvaziamento das estruturas físicas, inclusive, de ambos os bancos. Sem falar do BNDES, que se debruçou no 2020 e, e demonstra a partir dos seus é, balancetes no começo de 2021, para as grandes empresas, para os grandes conglomerados industriais e muito pouco para as empresas menores, as empresas mais vulneráveis, que inclusive são as que mais empregam ainda na cidade do Rio de Janeiro. E aí, reforçando aqui um pouco, é, dado o cenário dramático que a gente teceu aqui, não só na minha fala, mas na fala dos anteriores, a gente precisa falar das soluções, né, gente? Quais são os caminhos que o PT pode disputar na próxima quadra. Esse ano é um ano de revisão do plano diretor e, pela mensagem do prefeito, do executivo, hoje colocada na Câmara de Vereadores, a revisão não só do plano diretor, mas de todo o conjunto de instrumentos urbanísticos da cidade. As leis de uso e ocupação do solo, instrumentos urbanísticos, o Eduardo Paes foi claro na sua mensagem para a Câmara de Vereadores. Então, está muito claramente colocado na, na mesa, uma disputa sobre a mais-valia urbana, sobre os impostos colocados na cidade, sobre os instrumentos de arrecadação direta na cidade do Rio de Janeiro. Os pobres precisam disputar isso. As operações consorciadas, as operações interligadas de Eduardo Paz, não podem ser apenas colocadas para o grande empresariado do mercado imobiliário. O empresário médio, pequeno é um empresário da construção civil, precisa se beneficiar e as áreas que nós temos, interesse do ponto de vista de recação, e aí tem muito acordo com o BITAR, quando cita Avenida Brasil, eu quero reforçar aqui todo o polo industrial abandonado de jacarezinho e manguinhos. Para além disso, a gente precisa falar dos nossos potenciais produtivos e dos nossos potenciais industriais. Falo não só do Jacarezinho, que tem grande parte industrial ainda ativo, é moribundo, natimorto, mas que precisa de investimento. A gente tem uma fábrica da GE abandonada, que sim precisa ter investimento, superestrutura. A gente precisa falar do polo petroquímico e do polo industrial da Zona Oeste. Não vi nenhuma menção sobre uma recuperação, sobre o nosso capital produtivo, principalmente o capital produtivo industrial da cidade do Rio de Janeiro, na mensagem do prefeito Eduardo Paes. Me preocupa. Me preocupa também sobremodo modo é, a ausência da palavra pobreza, da ausência da palavra desigualdade. Veja bem, os planos adaptacionais que serão colocados em votação é, nas próximas semanas não podem se adequar aos interesses da especulação imobiliária aos interesses da milícia, aos interesses dos operadores do território que querem nada para os pobres. Nós precisamos fechar um alinhamento, um entendimento de que o Rio de Janeiro está em disputa. Existe também uma crise econômica dos grandes empresários, do empresariado, e nós precisamos consertar e defender os pobres, a classe trabalhadora e aqueles que estão mais vulneráveis. Encerrando aqui minha fala, para além, é óbvio da gente pensar um reaquecimento econômico que fale não só de subsídio direto para o come... pequeno comerciante, que fale de soluções viáveis para aqueles que estão na ponta da produção, seja no comércio e serviço, seja é, do capital industrial, é importante demais nós falarmos. Eu cortei? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo okay. bem. Estamos te ouvindo bem. É importante demais nós falarmos, finalmente, de uma agenda de pleno emprego. Concordo com a fala de Lindbergh é, no plenário concordo com a fala que ele retoma é, no começo aqui da nossa apresentação e tenho certeza que ele vai reforçar em sua fala. Um plano de construção de emprego, trabalho e renda no Rio de Janeiro é fundamental para todas as rendas, para todas as escolaridades, obviamente com foco para aqueles que estão há mais tempo desempregados. A faixa que tem maior desemprego no Rio de Janeiro é a de 0 a três salários mínimos, desde 2015. Então, é claro que a gente precisa reposicionar o PIB do Rio de Janeiro, o PIB do Estado do Rio de Janeiro, pensar o nosso capital produtivo, mas eu faço aqui um apelo, enquanto parlamentar do PT e enquanto bancário do Partido dos Trabalhadores, que nós, enquanto esquerda, enquanto corpo político petista, nos debrucemos na solução desses trabalhadores que estão vulneráveis e na ponta de lança da fome, da miséria e da barbárie, que significa o bolsonarismo. Obrigada a todos e todas. Vamos em frente, porque não está fácil. Ô, Tainá, sou eu que... Tainá, ah, a pergunta aí, tem a perguntinha... Você no WhatsApp. Claro. Não, tem uma pergunta para ela. Lá eu no... já vi. Ela não respondeu uma das perguntas. Ah, é, é verdade. Está é... me ouvindo? Sim, sim. sim. Vê, lê a pergunta tô aí. Estou super travada. Voltei. É, a minha pergunta foi em relação à cadeia produtiva da construção civil. E eu falei um pouco é, é, aqui na minha explanação, eu quero reforçar que é o seguinte... É muito importante a gente pensar a cadeia da, produção civil, da, da construção civil do ponto de vista macro, dos grandes investimentos. Mas o que faltou no Minha Casa Minha Vida, inclusive, o que faltou no PAC e o que deve ser a nova agenda da construção civil nos próximos anos é o investimento dos pequenos empreendimentos. Por isso, a moradia no Rio precisa vir acompanhada de um projeto e um programa de assistência técnica, de melhoria habitacional, entendendo que todas as escalas de moradia e de habitação precisam ser contempladas. A gente precisa construir bem, com assistência técnica, com dignidade, com empreiteiro na favela, com a autogestão na favela e também no, no, no que diria, no que a gente chamaria aqui no popular, no asfalto. Como é que a gente insere também as nossas pequenas empresas, os nossos empreendedores favelados no mercado formal, inclusive acessando os editais colocados pelo Eduardo Paes? É uma disputa que a gente precisa fazer e acho e avalio que o setor da construção civil é o mais rápido da gente conseguir investir, tanto do ponto de vista das obras pequenas, menores, e o Eduardo, Eduardo Paes, inclusive teve uma grande experiência com o bairro Maravilha, com pequenas obras, até, obviamente, as obras é, é, vultosas, de grande dimensão, que, obviamente, na minha opinião, serão muito difíceis de serem reposicionadas, porque aí a gente tem que eleger nosso companheiro Haddad para voltar a um plano de desenvolvimento e investimento nos municípios de médio e grande porte, como é o caso do Rio de Janeiro. É isso, queridos. Vamos à luta. Haddad é o Lula. Trito <risos> verde. Olha, deixa eu falar, pessoal. Deixa eu falar. Está aí na brilhante. Agora continua. Brilhante, brilhante. Deixa eu te contar, eu estou muito animado, viu, Mauro? Jurema, Thiago, nosso presidente, Bitar. com essa bancada aqui. O Grêmio quiser é falar para vocês, né? a capacidade dele, é, da experiência dele como vereador. A Tainá é uma formuladora, é uma força viva do povo que veio, que está aí construindo, que traz gente nova para o PT, traz uma juventude. Eu tenho minha experiência lá de trás, de... e tenho experiência no parlamento, mas é, é, é, são construções diferentes. Eu vim de movimentos movimento mas... Em 1992, eu fui presidente da UNE, e todos nós muito prometidos com a história desse Brasil, com a luta pela inclusão social. Eu, sinceramente, pessoal, eu acho que a nossa bancada é uma bancada muito qualificada. Né? Não sei se vocês sabem, mas a gente já teve uma primeira reunião com a bancada do PSOL e a gente está aqui constituindo um bloco de esquerda, uma atuação conjunta. Isso ainda não foi divulgado, né? mas estamos trabalhando aqui juntos. Porque somos 51 vereadores, 10 vereadores faz uma diferença muito grande. Então, nós estamos construindo algo que eu acho que é algo muito importante. Porque a gente sabe que, para essa quadra do Brasil, para derrotar, derrotar o bolsonarismo, a gente tem que construir unidades. E aqui, infelizmente, nós não temos PC o PCdoB, PSB é, não temos, estamos conversando com pessoas do PDT, mas não é um PDT muito orgânico. Então, a gente está nesse processo de construção. Eu, eu quero dizer uma coisa a vocês aqui. Eu, eu acho que a gente tem é uma grande tarefa, viu, Mauro Osório? Quero te agradecer muito. Mas eu acho que não há saída para o Rio de Janeiro, se não que não seja o rompimento com essas políticas de austeridade fiscal, essas políticas neoliberais. Nós hoje falamos isso na tribuna, mas a gente tem que falar isso cada vez mais. É... O papel do o Rio de Janeiro cresceu quando nós estivemos na presença da República. Não é por acaso. É porque tinha política de investimento. É porque tinha uma Petrobras. O pessoal volta a dizer os números. A Petrobras deixou de investir. De 23 bilhões para 10 bilhões. Cada 1 bilhão de dólares, que é isso que eu estou falando, 23 bilhões de dólares. Isso impacta em 27 mil empregos no Rio de Janeiro. Houve uma devastação no Rio de Janeiro. Os estaleiros aqui têm um peso muito grande. Então, esse pessoal vai aqui falando como se isso nada acontecesse. Eu quero cobrar do prefeito que defenda a volta da política de conteúdo local na indústria naval. Nós não podemos aceitar que plataformas sejam construídas na Coreia do Sul. Mas mais grave do que isso, pessoal, nós estamos preparados aqui para o um anúncio na próxima semana do que vai vir do prefeito Eduardo Paes. Nós não vamos aceitar nada que criminalize o Estado e o servidor público. Nós já estamos prontos para discutir a questão da dívida ativa, que foi a pergunta que o Tiago fez. Cara, nós temos uma dívida ativa de 52 bilhões, nós temos bancos, bancos privados, o Bradesco, que está um que defende mais de 300 milhões de cada um. Nós temos isenções tributárias para corretoras, para, para fundos que administram Fortuna de fortunas de milionários de mais de 300 milhões, 290 e tantos milhões, na verdade, para ser preciso. Então, gente, nós não podemos aceitar que esse ajuste seja feito em cima do funcionalismo, até porque a gente sabe que o funcionalismo no Rio de Janeiro, em sua grande maioria, pessoal, é profissional de saúde, profissional de educação. Se for salário alto, nós estamos a favor. Nós aqui não estamos favoráveis a privilégios. Muito pelo contrário. Você sabe quem acabou com o 14 o e 15 o salário de parlamentares? Foi a senadora Gleisi, eu fui o relator. Você sabe que a gente tem um projeto lá no Congresso Nacional para colocar teto no salário do funcionalismo, que hoje tem desembargador que ganha 200 mil e ganha 150 mil, Bitar? E isso é o PT que batalha, a direita faz esse discurso, mas a direita não batalha, na verdade, por isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que fazer o que o Mauro Osório nos ensina, é pensar um projeto para o Estado e para o município do Rio de Janeiro. Primeiro, não tem saída para o município do Rio de Janeiro se não vier articulado articular de um projeto com a região metropolitana e com o Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem que ser sério, a tem que ter políticas é, articuladas, e não é a política, infelizmente, do Partido Novo, do secretário Eduardo Padre Chicão Gulhões, que eles acham que é melhorar o ambiente de negócios, resolve, não, não é. Nós vamos ter um complexo, ter um investimento, cara, nós temos uma coisa muito importante, que Mauro Zona é especialista, complexo econômico e industrial da saúde. Vamos ter investimento de 6 bilhões no complexo de fármacos, lá em Santa Cruz, feito pela Fiocruz, só que se não tiver prefeitura e governo de Estado tentando trabalhar, chamar outros setores, outras cadeias, não tem jeito. Eu espero que tenha um prefeito do Rio de Janeiro, um governador, que vá na porta da Petrobras e diga nós não aceitamos que as plataformas sejam feitas na Coreia do Sul, porque a indústria naval, pessoal, é Rio de Janeiro. E aqui eu falo para a militância do PT também, Mauro, e permita. Para dizer o seguinte, pessoal, estudo Nós temos aqui, aqui no Rio de Janeiro concreto. Fomos nós que fizemos isso. Naquele momento, a gente não pode aceitar o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu diria aqui que nós temos um desafio. É... Um desafio que não é só do PT. Que é criar uma frente de defesa da retomada do crescimento econômico do Rio e do emprego. E essa frente tem que participar quem? Todo mundo que concordar com ela. Empresários, trabalhadores, personalidades como Mário, Mauro Osório, presidente da Leste, André Siliano, deputados da Assembleia. Nós temos que chamar governador, prefeito, para se envolver nisso. Uma frente pelos empregos do Rio de Janeiro. E é por isso que eu encerro, assim, por isso que eu achei muito limitada a fala do Eduardo Paes. Eu acho que o Paes não está tendo noção da gravidade da crise que a gente está vivendo. Uma crise que merece alguém que diga, olha, por rio sair disso, é preciso de um plano Marshall. Que, que, que eu falei aqui no começo, do, de, de uma política de investimento forte por parte do Estado. Eu acho que essa primeira iniciativa nossa é uma iniciativa importante. A gente está com um documento que o BITA está nos ajudando muito. O BITAR hoje BITAR faz parte da diretoria de formação da Fundação Pincel Abramo. Nós estamos com várias pessoas colaborando nesse documento. E a gente quer lançar esse documento agora. Estamos vendo um dia, mas no máximo na segunda-feira, no começo da próxima semana um documento em que o PT faz uma caracterização dessa crise que a gente vive e das medidas emergenciais e de médio e longo prazo que nós temos que fazer. Porque nós temos medidas emergenciais. Uma, eu queria só frisar aqui a vocês, que essa proposta de auxílio emergencial de R$ 450, reais já foi... A bancada do PT já entrou com ela, já está protocolada com ela, uma... Proposta do PT, baseada, inclusive, em uma proposta do governo do Edmilson Rodrigues, lá em Belém. Mostra que é um caminho muito importante. A outra proposta da bancada do PT é um acompanhamento passo a passo da vacinação. A gente está fazendo aqui uma comissão externa para isso. E a, outra, e a outra também, que é muito importante, proposta nossa, que é de. É, acabar com a posição do Eduardo Paz que transferiu o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é um grave equívoco. A Tainá é especialista no tema e a gente, na verdade, está querendo anular o que foi feito pelo Eduardo Paz porque eu acho que, sinceramente, o que ele fez nessa área foi o que Ricardo Salles, e o que Bolsonaro queria, que é submeter os licenciamentos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, eu acho que essa reunião foi muito importante, e nós vamos continuar aqui conversando, dialogando, fazendo construções como essa pelo Zoom. Reimão, você quer eu falar alguma coisa? Tá em eu queria dar uma palavrinha rápida aqui, pode? É, de pode? Só... Bom, claro. só, só colocar algumas coisas muito rápido. Primeiro... De fato, 2010 a 2020, a condição civil perdeu 50% dos empregos que ela tinha na cidade de Janeiro. Então, essa coisa de frente de emprego que o, que o Tar colocou, a ideia de organismos internacionais, o Paulo Nogueira Batista Júnior deu entrevista na Contra, dizendo que tem dinheiro dos organismos internacionais, precisa do, do New Deal, do Plano Março, tem como buscar também dinheiro internacional. Mais uma, só uma coisa, duas coisinhas. Uma é a seguinte, a questão da agricultura urbana que o Reimão colocou é muito importante. Nós temos ainda cerca de 10 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária. Tem mais gente na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária do que qualquer, qualquer um dos outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro individualmente. Então, tem muito espaço para isso. A Tainá colocou a questão do emprego industrial. Nós temos 130 mil, 140 mil empregos na indústria de transformação na cidade do Rio de Janeiro. Então, ainda tem indústria na cidade de Janeiro nós temos que trabalhar para isso. E temos que buscar a ideia dos encadeamentos, porque nós temos a vantagem. São Paulo está muito perto de nós. Temos a vantagem, estamos perto de São Paulo. Temos a desvantagem, estamos perto de São Paulo. Então, se não tiver política ativa, para as cadeias produtivas, para atraídas por Rio de Janeiro, a tendência é elas ficarem em São Paulo. certo Então, a planta de Santa Cruz, para ela ser de fato uma âncora, tem que ter toda uma política de atração de atividades em torno do complexo da saúde, e que não o Chicão pode chegar o cavalinho da chuva, não vai acontecer pelo mercado, não vai acontecer simplesmente facilitando de vidas das empresas, nós temos que ter uma política sistêmica a partir das potencialidades é, do Estado do Rio de Janeiro. Por último, parabenizar a bancada por entrar no debate sobre a questão do auxílio emergencial. A Assembleia Legislativa, através do André Ciliano, já também protocolou um projeto de lei que hoje teve uma audiência pública de discussão sobre isso. E dizer ainda uma coisinha que o Indiberto tem falado, né? que nós criamos, por sugestão até da Jandira Feghali, um grupo na Assembleia Legislativa, eu estou lá na a assessoria fiscal da Assembleia Legislativa, né? é um grupo de discussão com todos os reitores de universidade pública, cinco economistas, é, que são economistas críticos, e deputados federais e estaduais para discutir qual é o projeto do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho importante estar articulando a Câmara dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro a esse trabalho, esse grupo criado na LERJ. É, o Lidberg disse que ia conversar sobre isso com o Caiado E, por último, que o Bittar me lembrou, é, nós temos que pensar a questão urbana da cidade. O sendo da moradia. Eu acho que o Mauro caiu. Voltou, voltou. Tá. Por último, só. Estão vendo? Estamos, estamos vendo. último, só a questão urbana. Né? Nós temos na área de planejamento 1, que é a zona central a portuária, 35% do emprego e 5% da moradia. E em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, nós temos. 7% do emprego e 27% da moradia. É possível aumentar muito a industrialização naquela região, as atividades econômicas. E essa planta de Santa Cruz pode ser uma das âncoras. Então, levar a moradia popular, coisa que até hoje não foi feita para o Centro Rio, junto com moradia de classe média, enfim, quer dizer, mais um forte programa de moradia para a área central e portuária... E atividades produtivas indutoras lá para a área de Planejamento 5, Santa Cruz, Campo Grande, Bagulho e Realengo. O que são atividades indutoras? Que geram renda nova. Se você implanta o Complexo Industrial da Saúde, uma parte do Complexo Industrial da Saúde do Brasil no Rio de Janeiro, você vai vender para o Brasil inteiro. Isso é atividade nova, isso gera renda nova. Então, eu acho que a indústria é muito isso, o turismo é isso também, porque traz gente para visitar o Rio de Janeiro. Mas nós temos que entender que sozinho o turismo não vai sustentar a Cidade de Janeiro. Então, a gente tem que olhar Bom, todo esse conjunto de sistemas produtivos e ter um olhar territorial, também uma política territorial para a cidade. Eu sugeriria muito para vocês, tem uma moça chamada Maria Lúcia, Eu vou mandar depois para vocês, ela foi secretária de planejamento do DEDA, foi secretária de planejamento do governo estadual e da prefeitura. Ela está falando muito das novas tecnologias, das políticas públicas e dos indicadores. E como é possível territorializar as políticas... Eu acho que Vale a pena muito olhar esse vídeo dela, ah, tá. porque é um imenso desafio. Só isso. Desculpa, Guilherme. Pessoal, obriga... obrigado, viu, o Remo, Tainá, Jurema, Tiago Bitar Mauro, eu quero agradecer muito. E por incrível que pareça, eu vou ter que desligar agora, porque vou ter que ir para a última reunião do dia. Valeu, pessoal. Essa é a cara da bancada do PT, né, Thiago? Eu vou ter que sair, se você quiser falar, Raimond, também, mas a gente vai fazer o nosso mandato assim. Participativo, construindo coletivamente. Valeu, pessoal. Vamos juntos, vamos juntos. Obrigado pelo convite, aí. boa sorte para nós. Eu quero povo. agradecer a vocês também. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jurema. Obrigado, Vittar, obrigado, Mauro. Foi um todos. prazer todos. Foi um prazer prazerão. muito grande, também. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Rimon só... Vittar. Tchau, Toda... boa noite. Durante a campanha, durante a Sim. elaboração do programa de governo, nós trabalhamos esse tema da agricultura familiar. Claro. O pessoal da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tal, eu gostaria de botar esse pessoal em contato com você para a é gente fazer produtores, eu... com, articular com o mercado de consumo, enfim, trabalhar com eu... produtos orgânicos e coisas... Legal. Tipo. Eu estou presidindo na Câmara, vou presidir na Câmara, Bitar, Jurema e Mauro, é a Frente Parlamentar em Defesa da san que é a Segurança Alimentar e Nutricional, a, a, a agroecologia. Então, a gente, a gente tem muita coisa aí para fazer. a agroecologia, inclusive, ela não, precisa, não precisa da certificação que a agricultura orgânica precisa. né Pois é, exatamente. E está preocupada é. com a questão ambiental também. Né? É, então, é acho difícil. que essa discussão é muito importante. Uma das além, de, além desse enfoque que, que, o, que o Mauro colocou, que é fundamental, é a questão do zoneamento na cidade. A cidade claro. perdeu a característica do zoneamento agrícola, ela tem que reservar claro. áreas. O mundo inteiro está fazendo isso, a é chamada agricultura urbana, e tal, inclusive nos tetos, dos edifícios. Nós temos área aqui no Rio de Janeiro. Claro. Aí. Como o Raimon destacou, em P5, em Jagná P4, claro. em Ipaguá, e em outros lugares. Nas margens, é isso mesmo, é isso mesmo. Se nós, se nós, se nós deixarmos a cidade continuar se expandindo para o oeste. Começou com o Lúcio Costa, lá nos anos 60, 70, que ele propunha que o novo centro do Rio fosse a Barra da Tijuca, porque é o centro geográfico da cidade. Com a altura da Gota Funda, é, nós vamos perder o que a gente tem lá. Na verdade, e... não tem que perder é o que a gente tem lá, a gente tem que ampliar. O Bolemárxe, que é a maravilha daquele sítio dele lá, que, aliás, inclusive, turisticamente é pouco aproveitado, né? criou uma tradição ali de plantas ornamentais também, de chácaras. Sem é deixar claro. pela lógica do mercado, danou-se. É claro. deixar pela lógica do chicão-bulhões, danou-se. Está é. certo? No, nós dizer... ainda, embora estejamos num papo meio informal aqui, nós ainda estamos ao vivo, então eu quero despedir o povo, da, despedir o povo da, da, das redes, agradecer para caramba, todo mundo que nos acompanhou, Mauro, Bittari e Jurema, foi muita gente que nos acompanhou, muitas contribuições, acho que essa tem que ser a cara do PT, o PT tem que estar no gabinete, tem que estar no plenário, tem que estar na rua, tem que estar na vida do povo, e é muito Ei, bom irmão, que esse pessoal... Só reforçar acompanhar. uma poesia. é Ótimo. a agricultura urbana na P5, e moradia na p isso. opa perfeito fora, é baico... fora, fora. e dá para conciliar agricultura urbana na PC com a indústria na PC claro claro com certeza. As duas coisas tem área para os dois claro não é a claro, é questão de planejamento agora se não tiver planejamento deixar pelo mercado é. aí, a gente tem muita coisa boa para fazer pessoal boa é. noite para todo mundo boa obrigado, noite obrigado. boa noite boa obrigado. noite gente, obrigado. gente obrigado. Obrigado. obrigado boa noite beijo boa noite. tchau beijo tchau meu tchau. amor obrigado, obrigado viu